Olá, educadores, sejam bem-vindos à Unidade 7, compartilhando informações. Esse é o tema 39, a Prestando a Pesquisa Oratória, penúltimo tema, estamos finalizando nosso material. Bem, a gente vai trabalhar nesse, nesse tema, né, nesse capítulo, a gente vai trabalhar com a questão da oratória. Então, como é que ele vai expressar, né, ele vai se comunicar é, verbalmente. Muitos alunos ficam assim o tempo todo, com a mão, né? Não, no desespero. Eu já tenho uma mania de me expressar gesticulando muito, né? Tem, tem pessoas que gesticulam, né? Tem alunos, ou até mesmo a gente, né? Professor, bibliotecário, cara, a gente apresenta com tanto braço para lá e para cá que parece que a gente é aqueles bonequinhos de posto de gasolina. Mas calma, nem tudo, nem tão pouco, tá? Então, tem um texto que vai orientar esses alunos em relação ao oratório. Existem cursos também online, gratuitos, né? Se eu, não, se eu não me engano, na Fundação Bradesco tem cursos gratuitos, tanto de informática quanto alguns cursos de apresentação, de oratória é bom eles darem um pulo lá e fazerem. Ou, e, ou, e, ou vocês trazerem, apresentarem né, e, é, vídeos, é, enfim, pessoas apresentando trabalho para que eles tenham essa liberdade. O interessante é que eles, você fomente que os alunos comecem a treinar em casa. Eles treinem a apresentação em casa, marquem o tempo, marquem os pontos, né? e eles treinem em casa. Depois que ele apresente somente para você, quanto professor. Junta a equipe e a equipe a apresenta de forma coordenada. né? Fazendo, não, não é aquela, é aquela parte, e aí fulano ficou com a introdução, fulano ficou com o objetivo, fulano ficou com a metodologia, não. Todo mundo tem que ter domínio de tudo. Tá? E aí eles, de uma forma orquestrada, eles se articulam e apresentam para você. Depois, apresenta para a turma. E depois, por fim, caso venha publicar na escola ou em algum evento científico, uh, publicar né, e apresentar para uh, aquele leque de pessoas. É claro que, neste momento, bata a timidez. Muitos alunos têm uma timidez incrível. Aqui os nossos alunos mesmo, eu digo isso pela experiência, que eles não chegaram a apresentar mais eu pedi para que os meninos se levantassem e falassem sobre a pesquisa ao final do, dos encontros, né? Nossa, foi, foi incrível, porque os meninos ficaram... Durante as aulas, eles sentados, cada um na sua máquina, né? É, no, no, nos computadores, eles interagiam entre eles tranquilo. Agora, quando eles fizeram o ato de se levantar, de se erguer e ficar os cinco, as quatro pessoas ali para apresentar e falar um pouco sobre a pesquisa, até o que eles tinham pesquisado até o presente momento, mesmo sem finalizar a pesquisa, nossa... Parece que não sai nada, ele sentir esse bloqueio. E é perceptível isso. Então, fomentar essa questão do apresentar trabalhos é bem interessante. Também aquela questão do português, né? Às vezes estão ali falando, aí ficam nervosos, aí falam palavras redundantes. Acontece isso comigo também, né? Falam mais melhor, e esse vai, isso é muito, é muito comum. Se eu não me engano nenhum dos vídeos eu ou eu falei, eu já cortei sobre isso, né, porque eu fiquei, a gente fica nervoso, mesmo olhando para uma câmera, né, que só tem uma pessoa por trás ou duas pessoas por trás, orquestrando tudo, gravando, gravando áudio, gravando o vídeo e sintetizando, mas mesmo assim é um nervosismo. E eu fico na expectativa, porque eu sei que depois dessa lente, existirão pessoas que estão assistindo meu trabalho. Então, a gente, a gente já tem esse costume de apresentar, a gente já fica nervoso, imagine um aluno que não tem esse costume de apresentar. Então... É, motivar o aluno, praticamente é uma aula de motivação Motivar o aluno a apresentar, apontar os pontos Onde eles podem melhorar né? Melhorar a postura, melhorar a dicção eu Também não eu vou dizer que eu sou exímio Em questão de dicção Tem uma água sempre, né? como eu tenho aqui escondido Aqui no set, uma água sempre disponível né? Para não ficar com a garganta seca Eu faço entre um take e outro Geralmente um, um episódio desse Que você vê aí de 6 minutos, 5 minutos A gente demora o quê 20 minutos, meia hora para gravar, eu edito, aí vou cortando até ficar 6 minutos. Então, você tem que ter muita água, tem que ter descanso, né tem que ter pausa, senão, realmente, a gente não consegue. né Então, só para você ter ideia, esses vídeos dos alunos e dos professores, nós estamos gravando desde o dia 6 de abril, se não me engano, 6 de abril, 26... 21 de abril, pronto, a gente começou em Tiradentes. No ferieirão de Tiradentes, eu vinha para as escolas quase todo fim de semana gravar. Então a gente está gravando desde aquela época. Agora já, hoje são 14 do 8, a gente ainda está gravando, a gente ainda está editando, porque alguns takes ficaram com alguns problemas técnicos, que isso ocorre, é normal. Né? É, alguns, alguns takes ficaram inconclusos, né? em, sem conclusão, faltou informação, teve que regravar de novo. Então, assim, é uma problemática que ocorre, isso é normal, não tem problema, né? E a gente grava, regrava, às vezes a câmera, quando a gente grava, quando a gente vai editar, sai estourado, às vezes a gente apaga o arquivo e tem que fazer de novo, então isso é comum. Imagina se essa problemática é comum na gravação, imagine né, no ao vivo, que aí você tem 20 minutos, 15 minutos, como eu já falei, no máximo estourando 25 minutos, quando algumas pessoas dão um acréscimo, né? E você tem esse tempo bem curto e limitado para apresentar, e aí você trava no meio da apresentação, é horrível. Então, se nós, professores bibliotecários, nós já passamos pela educação superior, já apresentamos vários trabalhos em congressos, e aí se vai, a gente tem ainda esse receio, esse medo de apresentar, daquele aquele frio na barriga, né? Vamos falar, aquele friozinho na barriga, aquele gelo na espinha dorsal. Para apresentar, imagine né? quem. Quem nunca apresentou. E eu tenho, eu tenho as minhas manias de apresentação, né, que eu sempre pergunto. Eu pergunto a, a, ao público, eu falo, né, tá, hein, ah, eu tenho essas manias que eu percebo. Né, e tem que melhorar isso, tem que trabalhar essa, essa, essa questão. E tudo isso pode ser acompanhado. Se sua escola, e agora eu vou fomentar outro profissional, se sua escola tiver um psicólogo, né, ele pode auxiliar nesse momento... Né, ou tiver alguém formado em psicopedagogia, ele pode auxiliar nesse, nesse momento para né, a desenvoltura dessas apresentações. Se na sua comunidade, no seu município, se for um município pequeno, como todo mundo se conhece, tiver um fono, fonaudiólogo, você pode convidá-lo para ensinar técnicas de falar com calma, com dicção, falar com a boca, fazendo todas as consoantes para que ela saia de forma né, tranquila. Eu sei que nos momentos, nas minhas gravações, tiveram palavras que saíram um pouco incompreensíveis e até com gírias né? aqui do meu nordestino, né? puxado de Sergipe aqui, algumas gírias. Mas isso ocorre, é normal, né? ninguém vai fazer uma apresentação 100% perfeita, né? irretocável, nem, nem apresentador de jornal, que tem um padrão que eles já trabalham tanto, às vezes tem alguns gírias, alguns lápis, alguns até... Né, alguns costumes né, de, de, de sobrancelha, jogar a sobrancelha para um lado para o outro, dar um sorriso com um lado da boca, enfim, esses pontos é que a psicologia trabalha muito. Então, eu deixei é, atividades para os alunos fazerem né, e anotarem esses momentos que eles percebem aonde eles estão errando, estão falhando. Isso é uma autopercepção, é uma autocrítica, né, que o aluno já desenvolveu ao decorrer e vai ter que, vai ter que aplicar agora. Né? e depois é, ele tem que aplicar junto a turma. E agora a gente vai para o tema número 40 para finalizar, tá certo? Então eu vou em, esperar você lá no tema 40, finalize aí a sua aula e a gente vai se despedir no tema 40. Até mais!